Esse é um dos grandes desafios, fazer com que a banda larga chegue a mais pontos do nosso país. Mas não basta chegar, precisa chegar a uma velocidade que seja adequada. Porque em 2008, quando começamos a implantar a banda larga nas escolas, nós, era uma revolução chegar com a velocidade de 2 mega. Hoje, se detecta que, é, que para nossa casa já é muito lento. A nossa meta são 70% dos municípios brasileiros, que representam 95% da população e chegar a fibra ótica até esses municípios.